Eu fico louco. Mais um projetinho de SEO que chegou para nós desse estado. ó. Nota no GTMetro. Desempenho 42%. Estrutura 41%. 4.5% de LCP. E aí em um dia. Apenas um ajuste. Antes de aplicarmos o projeto de SEO em um dia um dia já conseguimos b8289 tá já diminuímos não, não é perfeito ainda de 4.5 para 1.7 mas ainda não começou o projeto tá esse é o nosso primeiro dia colocando apenas duas ações que a gente faz no início antes de ter toda a estrutura eu fico louco curta esse vídeo assine o canal para você receber dicas valiosas como esta